Fala galera, tudo bem com vocês aqui quem fala é o Matheus. E bom hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez estou com novas informações e detalhes sobre algumas atualizações do projeto. Então peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, e compartilhar para os seus amigos, porque este projeto está cada vez mais incrível. E ative as notificações para não perder nada sobre o projeto Beyond For the Forbidden Dance. Para você que veio sem saber o que está acontecendo, eu irei resumir para você. Um grupo de mais de 20 membros estão trabalhando nesses últimos anos. Em um fangame inspirado em Shadow of the Colossus, que é o Beyond the Forbidden Dance ou tecnicamente se chama Além das Terras Proibidas. O objetivo desse objeto seria trazer oito colossos excluídos e todo o mapa reestruturado da versão beta, trazendo algumas partes que foram removidas do jogo final. Visualmente, ele é um pouco menor do que a Fênix. Na batalha contra o Rock, nós iremos utilizar o agro né, e o arco e frecha. Na batalha contra o Rock, na batalha, teríamos que atacar este, esta coroa que está na cabeça do Rock. Só assim, depois que ela cai, você pode subir em cima do Rock e atacar o ponto vital dela que fica mais ou menos na região da costa, como vocês podem ver é a concept art. No Time Attack, a estratégia é a mesma, mas adicionando um novo ponto vital. Sirius sem sombra de dúvidas, pode ser considerado uma dor de cabeça, assim como o Cenobia e o Celosia. Além de ser pequeno, o Sirius possui uma velocidade e uma agressividade absurda. Na batalha, nós teríamos que usar o agro e atravessar em algumas estruturas que estão na arena dele. E assim deixando ele preso para nós atacarmos o ponto vital. Sem sombra de dúvidas, o Spider pode ser um dos trabalhos mais difíceis para os desenvolvedores. Visualmente, o Spider é, digamos, um dos maiores colossos do jogo. Comparado ao Malus, que é o 16 sexto colosso. Na batalha contra o Spider, ainda está em estudo. Basicamente, nós teríamos que atacar três patas do Spider. Esse cristal, digamos assim. Mas nós teríamos que atacar de uma maneira totalmente diferente que foi removida do jogo original. Mas como os desenvolvedores estão estudando então essa estratégia, digamos que é apenas uma teoria. Tudo isso está muito incrível, mas vocês querem saber se tem uma demo disponível para jogar com Sirius.